Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui para mais exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês Hoje estou aqui em um colégio abandonado, foi me passado com o local aqui é, a, As pessoas que estudavam nele, moravam aqui, disse que era 24 horas eles ficavam nesse colégio diz que eles dormiam, estudavam, ficavam aqui Eu não sei como que funciona esse tipo de colégio Aqui na frente passa uma rua pessoal, muito movimentada Hoje eu vou fazer a exploração Vou entrar aí dentro, vou ver se eu consigo entrar nesse local para poder fazer a exploração. Pelo que dá para ver aí, galera, olha que negócio sinistro, cara. Olha esse colégio. Isso é louco, mano. E me disseram que esse local aqui tá abandonado já há muito tempo. Falaram que é assombrado, só que não me falaram nenhuma história do local. Então hoje eu vou fazer a exploração para estar voltando de noite e fazer a investigação sobrenatural. Vou ver se eu consigo entrar ali na porta ali. E é aí, galera. deixa o like, se inscreva no canal e bora para mais exploração, bom pessoal, estou aqui dentro, dei uma sujadinha na mão, mas já estou aqui dentro, o local é muito grande, tem para cá, tem ali para frente, tem para lá, vamos ver se a gente consegue explorar o máximo possível, é, tem que tomar cuidado, porque tem uns colchão ali galera, então não sei se tem alguém, morador de rua, alguma, alguém né, vamos dar uma olhada aí, vamos ver aqui primeiro galera, Vamos uma olhada aqui, cara. Vamos passar rápido olhando. Boné. Muita roupa. Couro, boné. As mesas. Muito lixo por enquanto. Ó. Vamos ver aqui, ó. Tá ok? Trancado galera Dá um medo de entrar nesses lugares sozinho, galera. Ó, oh, estante nervosa, cara. Muito livro ali. Galera, eu vou dando uma passada Não vou ficar perdendo tempo em livros, essas coisas Porque a gente tá aqui pra explorar o local Conhecer E é muito grande, então se embora Oi. Eu, Pra quem quiser virar um explorador Tem que fazer essas coisas aqui cara. Lembre-se Se aparecer alguém, nunca corre a pessoa corre atrás de você. Trancado. Bom, vamos ver para lá primeiro, pessoal. Tem para lá também. Desenho, cara. Nossa, pegou fogo aqui, meu. Chegou fogo aqui, cara. Caraca, velho. Local sinistro. Bom, pessoal. Aqui é outro lado. Deixa eu ver se eu preciso minha lanterna aqui, cara. Cara, que bagulho de sinistro, velho. Aqui era é uma cozinha. Tem uma pia ali, ó, dos buracos. Pelo jeito, era onde fazer a comida, cara. Opa! Ó, será que era grande o fogão na linha aqui? Local sinistro, velho. Esse parece troféu. Não dá pra pisar, não. Cara, dá um medo de aparecer alguém aqui, cara. Dá pra ver que tem é, pessoas, morador de rua né? tá vindo no local, assim, né? Vamos ver aqui. tem uma sala ali, ó. vamos ver se a gente consegue encontrar. Ó, roupas de cama. Tem um quadro ali. Hip-Hop. Pessoal, aqui, pelo jeito, é a sala de aula. Cara do céu. Nossa, mano, que bagulho louco, véio. que medo. Vamos ver se a gente acha essa, essa entrada aí. Senão a gente vai ter que pular ali aquela janela Caraca, velho Olha isso Eu não vou nem entrando, pessoal. Só vou olhar. Porque é muito grande. Ó. Nossa senhora, tem bicho morto aqui, só pode. Que carnice. Nossa, galera, que fedor, velho, que fedor. Jesus amado. Fedendo demais, velho. Caramba, adrenalina do caramba, você assim, entrar no carro, assim, sozinho, enorme, assim, ó, com medo de encontrar alguém. Dá uma atenção, as caras, olha aqui, mano. Vamos molhar o máximo possível aqui, galera, Molhar o máximo, vamos lá agora, ó. Será que é isso? Tô louco para achar a parte subterrânea galera Opo, sem brincadeira isso aqui tá uma carniça que vocês não tem noção <risos> vamos ver se a gente consegue entrar aqui Entrada pessoal, ó, coberto no sol. Ah, uma sala de aula aqui ó. Bagulho louco. Tem alguém aí? Ali é aquela parte. Tá Eu vou em cima, cara. Nossa. Cara, não dá nem pra entrar aí, galera. Que bagulho louco, mano Não vou me arriscar não, velho Cara, a gente subiu pra cima da, da escola Eu achei que a gente ia acabar descendo A gente subiu pra cima, velho Agora a gente tem que achar a parte que desce lá Que eu quero entrar no subterrâneo Muito da hora essa parte, cara Imagina que escola nervosa que a gente ser esse aqui, velho Isso é louco Vamos ver se a gente acha agora, pessoal Galera, saí de lá de dentro Estou aqui na onde eu iniciei, certo? Ali foi a primeira parte que eu avistei E ali foi onde a gente subiu lá em cima lá Agora eu... Tem essa porta aqui, eu não sei se é aqui, que desce lá pra baixo. Nossa, cara, olha tanto de coisa. Caraca, velho. Olha colchão, mano. Roupa. Que porra. É essa? Esse barulho ali. Pessoal, eu não sei se essa escola aqui é, Tinha alguma coisa assim De roupa, essas coisas, ó, tá ligado? Tem muita Muito tecido Velcro Não sei o uhum. que que possa ser isso Pátio ah, Agora não né, vai Se dar bem, hein, galera É por aí que né, vai entrar agora Galera, o vídeo já ficou grande demais, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou tentar entrar na parte de baixo dessa escola e vou gravar outro vídeo que vai sair amanhã pra vocês, então não percam, deixa muito like, se inscreve no canal, a gente tá numa escola imensa, hein galera? Não esquece de deixar o like, até amanhã, tamo junto, é nóis, falou, fui!